pôquer. Não, mas não é questão de apostar ou não. É questão Cês de decisão. É assim. Não importa ser fictícia, é fictícia, o esporte em si. É um sim. esporte feito não, para esporte tomar é fudido, decisão. o esporte é Com toda certeza. Sacou? Exatamente, Exige é. muito. É, é isso aí que você falou. Muito a decisão, né, velho? É nesse tudo... teu mercado aí. Cara, eu aprendi a me controlar um pouco mais tomando tungada no mercado financeiro. É isso que deve ser é. difícil, velho. Tomando tungada. É. Porque dói, dói. Cara, tem um... Tem uma vez, cara, que eu entrei num IPO... A IPO é quando uma empresa começa a negociar na bolsa, né? E aí, a gente vinha de tantos anos com só IPOs dando certo e eu ganhando dinheiro, eu falei, você cara. acostumou desse jeito. É mais um que eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Por isso que eu falo que a ganância de conquista é uhum. o E aí você vai ficando cada vez mais confiante. É igual aquele cara que vai jogar três na, na sinuca, deixa você ganhar e fala, poxa, agora vamos apostar mais. Aí vai e leva a é, sua grana, é. né? Aí chegou um IPO, eu alavanquei o patrimônio seis vezes, né? Caralho. Seis vezes. E aí. Você não realizou? Cara, aí quando abriu a negociação, geralmente quando abre uma negociação no IPO, tem muita oferta de compra e de venda se encontrando. É o leilão de preços, né? E ele chega num preço justo. Nesse IPO não entraram ofertas de compra só tinha só de venda, de venda e eu estava alavancado em seis vezes. Nossa. O negócio abriu caiu quase 10%. Nossa. E aí eu falei, pô, mais uma. Só que assim, foi muito difícil esse dia. Foi muito difícil para mim. Mas essas, é, esses erros com pele em risco te fazem aprender. Entendeu? Então, quando você erra com o seu dinheiro, você aprende. O dinheiro dos outros, não. Por isso que é importante você ter sua pele em risco. entendeu Por isso que eu confio só em profissionais que têm skin da game. Eu chamo de skin the game. Então, poxa, você vai falar de dinheiro. Então, cara, se investe, você faz isso que você está falando, eu faço. Então, beleza. daf Exato, é isso. Por isso que eu até, poxa, criei um negócio meio... Eu invisto publicamente, né? Eu invisto publicamente uma parte do meu dinheiro. Carteira. A é por isso que a turma enlouquece nesse, nesse mercado, né, velho? Porque é. tem hora que perde uma grana, dá um, deve docura. dar um puta desespero. O cara fala, fodeu, acabou com a minha vida. É. Ó, hoje eu tenho, publicamente, deve estar uns 13 milhões de reais. assim Todo mês eu mostro o que eu estou fazendo. Essa parte da carteira Isso é, é a pública, pública né? tá, filho? Pública, é. é a publiquinha. É. É. É. Mas é. o que eu mostro lá, cara? O mundo de investimentos seria é muito tentador. Então, Sim. eu mostro, cara, assim, ó uma, uma metodologia de investimentos tranquila. Então, cara... Tranquila, é bola. Jogo. 13 mil. Não, e aquele negócio, mas, que você falou, 13 mil. Quem, quem não te ó, conhece ó, legal? O Carioca legal, aqui, vamos lá, ó, hein, cara... Carioca tá, tá foda, velho. É, porra, que me mas mais quebrado que. Quem não sabe da tua história, Sim. enfim, tá ouvindo. É. De repente pega agora, ah, 13 milhões, falo, porra, que do caralho, moleque. É. Pô, eu vou pro mercado financeiro, cara. Vou me dar bem também, entendeu? Eu tenho uma, uma dúvida, dentro dessa. Quantas, só pra gente ter uma noção de todos os seus erros, você acredita que quantas Ferraris derreteram nessa brincadeira aí? Nossa, Vai. Dos erros? É, derreteram. <risos>